Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Sérgio Nogueira, presidente da Associação Brasileira de Radiestesia. E nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca de algumas características do método Vortex de Radiestesia aplicada aos negócios. Um sistema que nós temos divulgado aqui no Brasil e que tem peculiaridades, tem aspectos bem interessantes para o uso da radiestesia dentro do campo empresarial, financeiro e profissional. E uma dessas peculiaridades que eu costumo dizer é que é o seguinte, nós temos muitas diferenças entre aplicar radiestesia dentro do campo financeiro e aplicar um sistema de radiestesia que tenha sido desenhado para utilização dentro do campo financeiro e profissional. Tá? E essa... É uma característica muito forte do, do sistema vortex. Ele é um sistema desenhado para negócios. Então ele é um sistema que ele é muito ajustado, ele é muito específico para isso. E nós vemos reflexos disso na utilização no dia a dia. Porque quando nós pensamos no mundo, no panorama da radiestesia hoje, suas aplicações dentro do campo de negócios. Veja, uh, vários anúncios de radiestesia falam que você vai ganhar muito dinheiro com radiestesia. Uh, hoje, e é cada vez mais, inclusive, os anúncios meio que se focam dentro desses aspectos financeiros e profissionais. Muitos cursos de radiestesia prometem que você vai se tornar próspero. Mas, curiosamente, o que a gente acaba vendo no final é que... Boa parte desses cursos centram meio que todo o trabalho em vender radiestesia. Então você ganha dinheiro com radiestesia vendendo atendimento de radiestesia. Ou você ganha dinheiro com radiestesia dando curso de radiestesia. E por aí vai. Então, por isso que a gente tem visto, inclusive, aumentar muito o número de professores e de cursos no mercado. Porque, apesar de toda, tudo que se fala dentro dos cursos... A maioria dos cursos não tem muito, na verdade, o que ensinar dentro do campo da radiestesia empresarial. Por isso que a gente vai ver as coisas meio que sempre dando círculos, tá? Então, quando você vai ver nesses cursos, o que normalmente vai se falar é a história do gráfico mágico. Ah, você seleciona lá um gráfico para resolver o problema. É... São as mesmas técnicas que a gente já vê para utilização em outros campos da radiestesia. Ou é a noção, por exemplo, que ah, você vai lá e reequilibra o local com técnicas de geobiologia. E aí, como você vai fazer isso, o ambiente ele vai melhorar e a empresa vai prosperar. Então, são, são basicamente essas ideias. E aí, é o que eu falo, as pessoas se desenvolvem pouco com isso. Porque a gente aprende, praticamente em qualquer curso, que você pode utilizar a radiestesia em praticamente tudo da sua vida. Só que na prática, as pessoas são formadas para serem atendentes de radiestesia, no final das contas, atender de alguma forma. E, e esse é um dos grandes diferenciais do, do sistema Vortex, porque ele é um sistema que ele, ele realmente ele permite que você melhore as suas finanças, que você utilize para o seu crescimento financeiro, a radiestesia, dentro de qualquer campo. Inclusive, campos que não tem nada a ver com a radiestesia, você pode aplicar no seu consultório, por exemplo, se você é terapeuta, para você atrair mais clientes, você pode aplicar dentro da sua empresa, você não precisa estar atendendo como radiestesista. Você pode aplicar o sistema Vortex dentro de um consultório, se você é dentista, dentro da sua mecânica, dentro de uma pequena empresa, dentro de uma grande empresa, Tá certo Você não precisa estar atuando como radiestesista no dia a dia. Então, como eu digo, o sistema Vortex ele capacita a pessoa a ganhar dinheiro utilizando a radiestesia das mais variadas formas possíveis. Inclusive dentro do campo que ela já atua. Sem grandes necessidades. Você não precisa se tornar terapeuta, por exemplo, para começar a oferir algum ganho com a radiestesia. Um outro aspecto, você também pode utilizar esse conhecimento para detectar novas oportunidades. Ok? Muita gente está meio perdida, tudo, né? E você pode utilizar esse conhecimento para detectar oportunidades de negócio, para detectar carreiras. É, como eu falo, você não precisa atender como radiestesista. Você não precisa atuar exatamente. Mas... Anos e anos atrás, momentos de grande dificuldade, foi justamente esse conhecimento que me ajudou a selecionar a minha carreira de trabalho, me ajudou a tomar decisões importantes dentro da minha vida profissional e que realmente me auxiliaram muito, me ajudaram realmente muito através do tempo, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa é uma das peculiaridades do sistema Vortex. E eu entendo assim que... A grande diferença do sistema Vortex, para muita coisa que a gente vê de, de radiestesia, está nos detalhes. Essa que é a grande coisa, entendeu? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, tá certo? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.